Boa noite, é, é noite. Ah, esse jogo aconteceu em 2019, mas vai ser o primeiro vídeo de 2020. Estamos no hotel, vocês conhecem agora, e eu estou jogando de sniper e quem do outro lado está também jogando de sniper é o Silvio, do time Cova. A intenção não era, a gente não estava fazendo Duel Sniper, mas deu umas brigas, umas é, a gente tentou se matar e então por isso que esse vídeo vai ficar como um Duel Sniper. Assim, são vários jogos e a gente a, a gente ficou se matando e vamos ver quem, quem quem engana. Mas eu tenho que falar uma coisa, uh, ele entrou com desvantagem. Ele estava com um pacote de first strike defeituoso, ela estava soltando tinta pela bunda. Tem que falar isso, né? Ok, o sniper tá lá. Temos um cara no aberto, eu vou pegar ele. Tem muita árvore ali. Deixa, deixa eu tentar avançar um pouco mais, eu tenho uma árvore na minha frente. Vai ah, logo, tem nossa ali, mas eu estou na frente. Tá, beleza. Okay Be down Nós dois, dois caíram. Caraca, que barulho! Caraca, é isso, Sniper. Né? É o Cívio? E como que ele chegou aqui tão rápido, gente? Eu corto um monte, né? É como o Sniper eu tô atrás não tem tanta ação, não. Ah, e também tinha respawn no jogo. Né? e esse loadout aí, essa, essa máscara muito bonita, né? Antes de falar dela, eu vou ter que fazer teste. É, eu arrisquei, me arrisquei bastante jogando com ela, sem testar. Não é feito pra pegar. Da, Opa! Não, não, foi no... Cortou! Ah, tá! Ah, é você! É você! Você Sniper avança assim, seu louco! Vai, vai tomar uma a mais! Vai, Ai, distilling! Se Ai, Segundo game! Eu não liguei a câmera, então vai ser só selfie, a câmera selfie. Começamos no refetório desta vez, e eu, a gente começou atrasado, e... E estou ouvindo inimigos logo embaixo da gente, logo no começo. Estão chegando embaixo já. Estão embaixo da gente, logo embaixo. Eu vi me pegou me pegou lindo isso aqui me pegou bem mais lindo que eu peguei me pegou ítalo não sou outro sniper Tô sem balas e meu logbolt, que tá bem velho agora, tá falhando. Hum, chegou a hora de trocar. Eu preciso pegar ele, porra. Eu não estou atirando bem Aí sim peguei a vantagem. Corredor. Positivo, estou indo, estou indo. estou em cima de você, à sua esquerda. Positivo, vou avançar um pouquinho. Porra, não é possível atirar tão ruim, Tô gastando muita grana. Ó, oh, Estou ocupando eles na favela, vocês podem avançar. Enquanto isso, estão mirando em mim. Sim, sim, sim, sim, eu sei. Estou segurando aqui? Estou segurando aqui? Peguei, peguei Aí eu mantenho a vantagem! Próximo game nem entrei de sniper e nem encontrei o Silvio, então eu vamos dizer que ah, termina aqui nosso duel. É? Eu ganhei. Mas devo dizer uma coisa que é, mesmo com o First Strike fudidas, ele, ele deu em mim um headshot de, de 80 metros de distância, gente. Puta que pai, que foda. Parabéns Silvio pela ah, jogada e vamos fazer mais desse. Quem sabe? Cadureta? Não, não tem que estou atirando. Não <risos> tô adiando.